Kátia, tudo bem? Aqui quem fala é a Amanda da AJ Assessoria. Eu faço parte do seu grupo já tem alguns meses, né? E esse grupo tem sido uma alavanca na minha vida. Bom, sobre as três perguntinhas que você fez é Bom, como eu te conheci Eu conheci você através realmente das redes sociais é, Eu acompanhava a sua página de noivas E aí eu vi que você postou sobre a parte de mentoria E eu achei super legal E aí comecei a seguir E aí eu conheci o grupo com todo mundo né E tem sido uma ajuda imensa é, Bom, nesse momento O que você tem me ajudado Me feito crescer Principalmente, foi eu ter me reconhecido mais como empresa. Eu tava muito naquela de a Amanda é a pessoa que faz todo o serviço, mas eu não tinha aquela noção de eu deveria ser uma empresa que todo o dinheiro que entra é destinado para a empresa o investimento e tudo mais e antigamente eu não tinha muito isso então tudo que entrava eu separava para pagar as meninas e o restante eu deixava para mim basicamente vivia da passava para mim aquela renda né e sofri muito com isso porque quando eu precisava investir eu não conseguia e hoje Ainda não tenho um caixa para poder fazer investimentos em outras coisas. Então, sempre quando eu compro, eu acabo usando meu próprio dinheiro e tudo mais. Eu não trabalho só com assessoria, eu tenho um trabalho CLT, onde basicamente a minha renda ali, né? E todo esse processo que a gente vem passando todos esses meses, né? Os últimos meses, tem me ajudado muito nisso para me reconhecer como uma empresa. É, os resultados que eu tive... Hoje, né? É, com esse meu posicionamento, eu consegui dar uma atenção melhor, até para os meus clientes para alguns fornecedores parceiros onde eu consegui algumas parcerias algumas indicações porque eles conseguiram me ver assim, ah não é só uma menininha que está tentando entrar nesse ramo de casamento e tudo mais é uma pessoa ali firme organizada disposta a aprender e ajudar e então eles conseguem ter esse essa visão minha né e eu também consigo ver isso e me ajuda demais. Eu né? preciso é me desenvolver melhor como profissional e eu não tô pronta ainda, né? E eu fico muito feliz de todos os bate-papos que a gente tem, que a gente conversa, a gente, né, troca as figurinhas, ela tem me ajudado muito, né? Então, toda essa parte da mentoria que você tem dado, mesmo que seja... Poucos, poucas coisas, né, assim, como eu disse, a gente ainda não tem um caixa pra investir numa mentoria paga e tudo mais, mas todos esses detalhezinhos, dicas que você dá, todos os áudios que você manda pra nos ajudar, isso me fez crescer demais, e eu só tenho a agradecer, né, eu, se eu pudesse, eu queria estar aí bem pertinho de você, pra gente sempre se encontrar, bater um papo, porque realmente eu não sei onde eu estaria, né? então essa, esse grupo tem me ajudado muito. Já participei de outros, outras mentorias, é, mas não teve o mesmo carinho, o mesmo, a mesma dedicação, então eu só tenho que agradecer a você.